Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui numa escolinha abandonada que supostamente ela é assombrada O pessoal fala que uma menina aparece aqui, né Thaís? Isso aí Hoje está eu e a Thaís aqui, ó A gente vai entrar dentro dessa escola, a gente não entrou ainda Vamos entrar lá dentro, vamos dar uma olhada Ver como que ela é lá por dentro, Thaís? E a gente passa o K2, estou até com o K2 aqui, ó e a gente vê se tem presença lá, o que, que você acha? Aham, uhum. e Thiago disse que ela fica sentada nessa escadinha, né? Tem até um sentado. cachorrinho bem isso. ali, ó. Tem até um cachorrinho ali. E parece que essa escolinha é grande. Parece que é grande, cara, o tamanho dela. Vamos Agora dar uma, uma olhada aí. Mas mais tanto pro fundo, né? E pelo jeito, Thaís, ela tá abandonada há muito tempo, Pelo cara. jeito, sim. Olha isso, Os forros aqui por fora já deu pra ver. Vamos lá dar uma olhada de perto. Vamos lá dar uma olhada lá, pessoal. A gente vai mostrar detalhes pra vocês. Não esqueça de deixar aquele like já para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, segue a gente no Instagram e bora para mais um vídeo. Essa. E De é campeão. Tá machucado? Licença. Ai, viu? aqui é tipo uma área, ó. Isso. Já cheguei vendo um negócio aqui, cara. O quê? Ah, essa sapatinho de criança, Thiago. Nossa, meu. Será que é de algum dos aluninhos? Então. Tem um armário aqui, ó. Tem um coletor que dá pra gente ir pra Deixa lá depois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que tem alguma coisa lá no fundo, Thiago. Alguma construção. Lá no fundo? É. Vamos dar uma olhada aqui depois a gente vai lá. Sim. Vou ver desse lado aqui agora. Ó, tem. Esquece aqui. Não é. Tchau, cuidado com esse teto também também. O quê? Nossa, tem pintura na parede, cara. Tem. Não tem nada. Mano, olha o que eu achei aqui. Ah, uma pecinha de dominó, cara. Olha isso aqui, cara. Isso é muito antigo. Isso é uma tia. relíquia, velho. Isso, isso é, é muito antigo. Aqui tem fogo, Therese. Dá licença. Licença. O corredor. Ué, mas já acaba aí no final esse corpo? O que, que é aí? Cara do céu. Olha esse fogo. Ai, aqui é a sala de aula? Eu, olha aqui. Tiago, olha aqui. Não tem um negócio aqui. Olha aqui. Será que prendia assim? Fechava a porta? Cara, não sei o que é amassamento. Thaís, tá você quer lanterna? Né? Quero. Já tá no finalzinho do dia, por isso que tá meio escuro. Mas olha aqui, tinha uma torneira aqui dentro. Ué. acho que antigamente as escolas já eram meio diferentes, né, Thiago? Olha, para. Thiago, será é, que não tem perigo de cair aqui não, não, cara? Sei lá. Eu que um buraco Vamos ver aqui a... Que aqui é, tia. Ah, Não parece muito fumo, não. Ah, não é muito fumo, não. O que é isso aqui? que é isso? Mano, isso é orvilha. ervilha. Que nojo, Thiago? Credo, cara. Parece ervilha. Pra mim parece ervilha. Thiago, é muito grande essa sala. Vai estar no final aí pra ver. Olha como é grande. Grandona. Tiago, você já quer ir passando com a 2? Vamos olhar pra e depois a gente passa com a 2. Tá. Essa é uma tramela. Aí do céu. O quê? Olha ali. Uma boneca. Ué, tem um sofá. O, o que é isso? Tiago, aqui tem uma folhinha, ó, mais recente Mas eu creio que a escola não tem abandonado Dessa época aí, não O que é isso? Porta essa sacolinha? Parece, cara Mexe nisso, não Não, não mexa, não Ó, aqui também tem alguma coisa, tá, Tiago, ó Ah, devia ser outra pia também Tiago, deixa eu levantar ali oh, Tiago, isso aqui tá mole, cara Olha aqui, tem é é isso eu estou sentindo que vai ser desse aqui. O que tem? Meia de criança, ó. Cara, será que era tipo um orfanato esse aqui? Não sei. Mas você falava que era uma escola? É uma escola, mas tem a roupa aqui? Olha aí, ó. a mãozinha. Pensa na mãozinha do lado, Thiago. Caraca, mano. Hum. Será que essa criança aqui tá viva? Então. Ai, Thiago, aqui embaixo tem madeira. Mas eu acho que é a, a viga, né? Estranho. Né? O que é isso aqui? Madeirinha. E esse sofá? Por que tem sofá aqui? Não sei. Tem mais. Ah, tem mais porta lá, Thiago. O que é isso? É o banheiro. uma janela ali pro coisa Deixa eu dar uma olhada O banheiro é estranho, né, pequeno Aqui tem outro Deixa eu ver Atrás da porta Mas ah, tem uns ferros aqui atrás da porta, cara Tem ferro? Eu vi aí ah, eu sou Quanta assustado com isso, velho. Pelo amor de Deus. E aí? Aqui, aqui devia é. ser uma cozinha. Ah, acho que aqui era a cozinha. Ó, aqui tem um encanamento. Tem um buraco ali, ó. E aqui deveria ser a pia? Provavelmente. isso Você tá com a porta aí, né? Vai lá, você. Ai, tem uma fossa ali, ó. Vai lá, filma lá. Eu acho que é banheiro, mas vai lá e dá uma olhada, tenta ver se você consegue chegar perto. Ó, tem um negócio aqui, ó. Aqui tem uma fossa. Tiago, tem um fogão a lenha aqui, ó. Tiago, não tem como passar aqui. Não, lá lá? não dá. É muito mato. Não dá pra saber onde tá pisando, cara. Então, esse é o medo de ter fossa ou algum buraco ceder pra baixo. Ó, aqui fechou o mato. É duas portinhas. Ó, tem uma porta aqui e outra porta aqui. Mas não dá pra saber, Thiago. Não. Não. Espera aí que eu vou voltar aí. Eu tô pensando em já passar o K2. Vamos entrar já passando cada vez de volta. Estranho, hein? Ligou o K2? Vou ligar aqui, ó. Vamos passar nas salas ali primeiro? Sim. Ó. Eu acho bom você tirar a lanterna agora pelo seguinte, Para pegar claridade aqui. O que você acha? Ó. É, não tá tão escuro. Pode ir, tá Pode rindo. ser, né? Galera, ó, fica dois ligados. Se tiver alguma presença sobrenatural aqui, se com a menina aparece aqui nesse local, nessa escola, se tiver algum espírito aqui, chegue aqui perto de mim, perto essa parede que está aqui na minha mão. Tem algum espírito aqui? Passando os cantos assim, ó. Tem um espírito que fica em canto. Sim. fez fez fez um sinal oh. viu ó oh. é a menina está estranho, estranho. Oh. Oh. Thiago Tá conseguindo filmar, Sim. Thaís? Sim Caraca, travou Você é louco, cara? Thiago, Thiago aí lugar é demais Tá nesse canto, Thaís, tá nesse canto Meu Deus, Thiago, pelo amor de Deus Lugar aqui. Você tá vendo? Tô. Caraca, meu. Olha que boneca feia, Thaís. O que foi isso? Olha o descapo de vidro. Nem o cachorro tá aqui. Ah, tá aqui o cachorrinho. Hã? Não, não. Mas o cachorrinho, tá aqui. Será que não foi o cachorrinho? Olha o cachorrinho. Tá. Sim, tá que susto, cara. Passa aqui, Thiago, na cozinha, no banheiro. Passa aqui na cozinha. Tem algum espírito aqui? Tá dando uns picos, tá vendo? Caraca, mano. Ó. É isso, que tem presença de microfone pegou forte parte daquela boneca também. ó. a sala de aula, né? Tranquilo aqui. Tranquilo. Cara do céu. Presença tem demais, tá isso? Vê ele na frente se era cachorro, o Você é campeão que fez barulho? Parece que ele tá moadinho. O que, que aconteceu com você? Vem aqui. Como que é seu nome? Fala pra mim, campeão. Como que é seu nome? Você tá dodói? Ele parece que tá machucado aqui, tá isolado no peito dele, cara. Tadinho. Você mora aqui nessa escola? Tem fantasma aqui? Não perturba você, não? Caraca, né, Thaís? Que dó, né? Que dó. Depois a gente deixa um pouquinho de água pra ele. Isso. Depois eu vou deixar água pra você, tá bom? É isso aí, né, Therese? Isso aí. Vamos encerrar por aqui? Olha aqui, cara. Sim. Vamos tirar a thumb, né? Pessoal, então foi isso daí. Se vocês quiserem que a gente volte de noite aqui nesse local... Deixa muito like, deixa comentário aí, né, Thiago? Sim. Que a gente... Ai, tem um monte de bichinho. Sim. Que a gente volta aqui de noite. Cara, é sinistro, hein? É sinistro. É sinistro. Beleza, galera? Obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.